Oi, gurias, gurias, tudo certo com vocês? Gil aqui novamente para atualizar o nosso tutorial sobre o World Edition. Ah, moleque, olha só, até aprendi a pronunciar nos últimos anos. Tá, antes de mais nada, todos os comandos que eu vou usar durante o vídeo e alguns outros estarão no link da descrição. Então, se você perder alguma coisa se não entender, entra no link, que lá tem tudo. Tem uma lista completa com todos os comandos, beleza? Então bora lá. Primeiramente, o primeiro comando mais importante de todos é esse aqui, ó. www.want. Por quê? Ele seleciona a nossa ferramenta de edição, que no caso é esse machadinho de madeira, beleza? Porém, porém, porém, ele é um machado de madeira, só que, aqui, como ele tem a função de ser uma ferramenta de edição, ele não funciona como machado. Por exemplo, se eu tentar quebrar alguma coisa, ele não quebra, ó. Ele seleciona, ó. Seleciona, seleciona, seleciona. seleciona. Aqui também, aqui também, ó. e com o botão esquerdo seleciona o ponto 1 e com o direito ponto 2. Tá, isso é como ele funciona. Aí você me pergunta, tá mas e se eu quiser que ele seja só um machadinho normal? Não, isso é possível também, você digita o Toggle, edite o Andy, pronto. Agora ele voltou a ser só um machado normal, viram? Legal? Aí para ele voltar a ser uma ferramenta de seleção, é só repetir o comando, e tum. pronto. Ó. Ele é uma ferramenta de seleção de novo, ele não quebra mais os itens. Hahaha, <risos> tá vendo? Esse é o comando mais importante do jogo Próximo comando que eu vou querer mostrar pra vocês É esse aqui, ó O sil Basicamente ele faz isso aqui, ó Tão vendo que eu selecionei uma área inteira, né? Pra editar Foi meio que sem querer, mas tudo bem Mas tá, eu não quero editar Eu não quero ver essa área selecionada Então eu dou um barra hum, Pronto, limpou a seleção é, moleque, isso é muito útil pra muita coisa Tá, agora vamos supor que você quer editar uma área sem selecionar Estou eu aqui na posição X2137 Y1368 um, y, 1368, y Eu Posso fazer só isso aqui ó Barra, pós. 1, um, marcou posição 1, tá vendo? Aí eu vou marcar, por exemplo, eu quero tirar essa grama aqui Eu vou tirar do jeito mais escroto possível Aí eu chego aqui, desço, marco a posição 2 Pós 2 Marcou posição 2, tá vendo? Aí eu posso dar um replace, que é outro comando para substituir coisas, replace, é, que é o ar, por água, por exemplo. Que aí vou limpar tudo isso aqui. Tudo virou água, tá vendo? Aí para desfazer, eu posso dar um undo. Pum, undo. Pronto, tá desfazendo, tá vendo? Eu fiz a besteira de escolher água, então a água demora um pouquinho para desfazer, mas é basicamente isso, olha... Limpou toda a grama. <risos> não é bem o jeito certo de fazer isso, mas... Mas... É a vida. Eu posso fazer assim também, ó. Replace... Water... é. Pronto. Água virou ar. Sil pra pagar. Tudo limpo. Só pra dar uma sementinha aqui que meu servidor vai limpar daqui a pouco. Então não tem problema. Mas olha, a grama se foi. Quase toda. Tá, outra forma de trabalhar com as posições... É fazendo assim, ó. Quer ver, ó? Tá ali o mapa marcando, né? Eu coloco pós 1, pós 1. Por exemplo, onde eu tô? A ordem é um pouquinho diferente do minimap. Do minimap é x, z, y. É só alterar. x, y, z. Então, pós 1, x, 2, 1, 5, 1, vírgula, y. 68, 68, vírgula, menos z, né? 13, 7, 5. Tá, não deu porque acho, acho que não deu quatro os espaços. Apaga os espaços. Aí, viu? Selecionou onde eu marquei. Aí, vamos supor que eu queria marcar a posição 2 com 10 blocos de diferença. Só fazer isso aqui: ó. Posição 2. 10 a mais. 10 a mais. 10 a mais. 10 a mais. Aí, marcou. 10 blocos para cada lado. Aí, você pode usar os comandos para fazer alguma coisa. Beleza? Esses foram os comandos de posição Agora uma dica pra vocês Apertem F3 mais G Então isso aqui são os chunks Basicamente essa linha azul Separa os chunks da posição que você tá E a linha vermelha lá no fundo dos chunks Da posição onde você não está Aí vamos supor que você queria selecionar os seus chunks e Exatamente Você pode dar um barra barra chunk Opa Barra barra chunk Selecionou os chunks, quer ver? Deixa eu apertar aqui o F3 mais G para apagar, ó Selecionou os chunks lá de cima do ponto mais alto que pode ser construído até lá embaixo no ponto mais baixo legal né silva para desmarcar agora outro comando legal quer ver? vamos supor que eu selecione uh, eu vou mostrar aqui ó vamos supor que eu queira selecionar essa igreja para copiar eu vou marcar aqui o ponto mais baixo e eu chego aqui do outro lado da igreja e quero marcar o mais alto isso Ih, só que tem um problema como é que eu vou marcar o mais alto aqui cara ela tem diferença de pontos bom eu posso marcar aqui ó tá faltando um pouquinho para cima né Reparem, falta um pouco para cima. A gente dá um barra barra expand. A quantidade que a gente quer expandir pro alto, aqui no caso mais dois blocos para cima da. E o jump. Entenderam? O expand, ele expande. Então é o pro up e para baixo, quer okay, ver? Deixa eu descer. B. Para down. Expandir o 2 para baixo. Aí repara no minimap. Deixa eu me colocar no norte aqui do minimap para explicar do outro jeito. Se eu der um dois. N, expande 2 para o norte expande para o norte 2S, 2 para o sul 2W, tem que ser de lá 2W, expande 2 para o oeste e 2E, expande 2 para o leste entendeu? basicamente assim trabalha com as expansões aí vamos supor que você queira contrair, queira diminuir a seleção aí dá um bar, bar, contract 2U ó, viu? contrai o 2 para cima, ou seja, contrai o 2 para cima Seguindo pra cima, tá vendo? Mais. Vê é que ele diminui a seleção, o contract. Isso é a mesma coisa. Pra cima, up, pra baixo, down. Oeste, leste. Sul, norte. Entenderam? Diminuiu a contração. <risos> diminuiu a contração, diminuiu a seleção com o contract. Beleza? Agora vamos supor que você não sabe pra onde você quer apontar. Ou seja, aliás, na verdade você até sabe o que você quer apontar, mas você quer fazer de uma vez. Você pode fazer o seguinte. Seleciona aqui, ó. Só um bloco. Som, som, só, um, só um, né, que eu selecionei. Aí eu tô olhando aqui, eu acho que deve ter uns 15 blocos no máximo de cima pra baixo aqui. Eu quero selecionar tudo em volta aqui, num determinado raio. Eu posso então dar um outset, 15, que ele expande 15 blocos pra todos os lados. Ou seja, expandiu 15 pra cá, 15 pra lá, 15 pro sul, 15 pro norte, 15 pra baixo, 15 pra cima. Entendeu? Aí seleciona toda essa área, toda a área em volta. Bacana, né? SIL pra limpar. Outro comando que é muito legal o Shift. O Shift serve pra mover itens do mesmo esquema. É barra, barra, Shift. A quantidade de distância de blocos que ele vai mover. Por exemplo, aqui eu vou deixar um 5 pra notar que moveu pro norte. Ele moveu a seleção pro norte, tá vendo? Eu falei blocos, né? Na verdade ele move a seleção de blocos. Outro comando que é bacana é o size. Ele basicamente te dá o tamanho da sua seleção. Ó, cúbico, formato cúbico de quatro blocos, que é o que tá selecionado aqui. Outro comando que é bacana é o count. Ele basicamente serve para contar os blocos. Vamos supor que você selecionou essa parte aqui da igreja. E você quer saber quantos blocos de cabô stone tem aqui. Então basicamente você dá um barra, barra, count, o bloco, cabô stone, e pum. Viu? Ele contou que tem 101 blocos de Cabo Stone. Nessa seleção tem 200 blocos. Quer ver? Vamos tentar de novo, só que dessa vez com painel de vidro. Bom, basicamente eu não sei qual que é o painel de vidro, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Ah, o Noing Itens é item obrigatório. Aqui, então, painel de vidro. Tá aqui, ó. Ele é o bloco 102. Você pode colocar o número do bloco no lugar do nome, se você não souber. Que é até mais fácil, quer ver? 102. Tem oito blocos de vidro aqui a seleção. Um, dois, três, quatro. Tem mais dois do outro lado. Oito. Você pode fazer a seleção ou essas mudanças com o nome do bloco. Por exemplo, aqui, ó. É. Glass Pain. Glass Pain. Sei lá, ou o número, olha lá. 160, 102. Funciona do mesmo jeito. Eu prefiro fazer com os números. Ou com o nome, quando eu sei os nomes. <risos> depende, depende, depende, depende. Tá, outro comando que eu quero compartilhar com vocês. É um comando muito legal para contar quantos itens tem na seleção e de que eles são. Por exemplo, deixa eu selecionar a igreja aqui. Tá, selecionei 540 blocos, correto? Beleza. Bora dar um aqui agora um... Barra, barra... This... Dr. Aí ele fala quais são os blocos que compõem a minha seleção. Por exemplo, tem dois blocos de madeira, de porta de madeira. Ou seja, tem duas portas ali. Não, não. A porta ocupa dois blocos. É isso. <risos> a porta ocupa dois blocos. Tem... 4 torchas, tem 5 cobblestone stairs, que isso são escadas, 5 escadas de cobblestones. 9 blocos de, de escada, escadas em aquela escada de, de subir normal, tipo do cara que conserta o seu poste de luz, 12 blocos de areia, 15 blocos de painéis de vidro, 197 blocos de cobblestone e 296 blocos de ar. Ah, isso eu não falei, né? Embora eu tenha feito ali atrás. Tudo o que for transparente tudo o que for atravessável é ar. Então isso aqui é ar. Um comando muito legal para preencher itens é o set, barra barra 7. É a igreja de cabo stone, mas eu não quero ver essa porra dessa igreja aí. Então eu posso dar um set E ela some um barra barra undo desfaz. Aí por exemplo, eu coloquei 7E, né? 770 é a mesma coisa, 0 também é A. Undo, de novo, para se fazer. Eu acho que aquele aldeão ali vai morrer. Esse aldeão tá morto. Já era. <risos> Basicamente é isso que o set faz. Pra saber os códigos dos itens, ou seja, os números, é muito fácil. É, e aqui vai ter. Geralmente, geralmente é pra exibir. Caso não exiba, você aperta F3H. Tá vendo, ó. Descrição avançada. A minha já estava exibida. Se tiver oculta, ele não dá o código do item, tá vendo? Aí de novo, F3 mais H. Aí mostra o código do item com o número Entendeu? Tem que ter o um No Enough itens instalado Na descrição eu vou deixar também ele, porque ele é muito necessário Aí, a mesma coisa aqui, ó Vamos supor que eu queira transformar esse... Esse chão aqui todo, que é de areia, em pedra Eu posso dar um barra barra set Stone Que é pedra Ou Se eu não me engano Stone É um Ah, é um, tá vendo? Acho que 2 é grama, é grama, 3 é areia, terra, na verdade, né? 4 pedra, cobblestone, 5, madeira, 6 mudas, 7 obsidian. Obsidian não, que bedrock, 8 água. E basicamente assim vai. Aí você pode ir dando do Vai desfazendo tudo que você fez, tá vendo? Aí vai desfazendo seus comandos. Deixa eu voltar aqui pra areia. Tá aí, pronto. Areia. Eu vou deixar essas mudas aí com o servidor limpa de qualquer jeito. Agora outro comando que eu mostrei no início do vídeo, só que eu não, não expliquei direitinho, foi o replace. O replace que serve pra substituir itens. Vamos supor que... Eu vou selecionar aqui, ó. Aqui embaixo. Pronto. Aí eu vou chegar até aqui, ó. Olha, e é água. Vocês viram que é água, né? Aí tem areia no caminho. Tem... Grama. Tem um monte de coisa. Aqui, pronto. Selecionei... 14 mil Não 14 mil? Isso 14 mil itens Aí a gente vai dar um Diz TR Pra saber o que tem aqui Ó, ó. Tem Opa não dá pra ver Tem madeira Tem areia Tem long grass Que é aquela grama mais alta Tem gravel Que é cascalho Tem cobblestone Tem sandstone Tem grass Ó Tem até sandstone ali Tem stone Tem dirt Tem sand Tem air Tem ar Aí vamos supor que eu quero substituir Só o grass Eu quero que o grass Vire alguma coisa barra -bar, replace, grass. eu quero que o grass vire água, por exemplo. Ó, toda a grama virou água. barra -bar, um dos faz. Eu, tá, mas eu não quero que a grama vire água. Eu quero que ela vire air. Replace, grass, air. Aí, viu? Toda a grama sumiu. A gente desfaz. Ah, mas eu não quero que a grama vire... Vire A Quero que, por exemplo, a água vire A Barra, barra Replace Water Que a água vire A Vire ar. Ó, ali sumiu a água A água que tinha que desapareceu A gente pode desfazer hum, Pronto A água voltou Ficou uma zona isso aqui, cara Vamos <risos> supor que eu clicaria Vire pedra, por exemplo Replace Sand Vire stone Opa Aí a areia virou pedra Desfaz E voltando ao assunto Eu que eu usei palavras porque pra mim é mais fácil decorar as palavras Mas Você pode usar os códigos, por exemplo Areia Acende É 12 Eu quero que 12 Por exemplo, replace Eu quero que 12, que areia vire 1, que é pedra Aí virou tudo pedra, areia Entendeu? Entendeu? Fácil, cara Fácil ouro Elite é muito fácil Vamos desmarcar isso aqui um monte de itens ali no chão Que a gente tá fazendo uma bagunça aqui Agora vamos testar outro comando Que é o overlay O overlay é pra colocar um bloco No topo da seleção Vamos supor aqui, ó Eu vou selecionar aqui Até aqui, ó Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora <risos> Overlay É... Stone Stone é um Aí colocou stone Em cima de tudo que não era A E que fosse em cima da seleção Overlay é, vamos tentar agora grass, yes, que é grama Aí ó, em cima de tudo que era um bloco Que era possível colocar algo Ele colocou grama, tá vendo? Ou seja, em cima de toda a areia que eu selecionei Colocaram grama hum, legal Agora, outro comando que é muito bacana Vamos supor que eu queira proteger minha aldeia aqui ó Eu vou selecionar um bloco aqui um pouquinho mais baixo Ali ó, e aí tá bom Seleciono aqui E eu vou selecionar ali ó Ó, selecionando longe pra caramba Selecionei aqui ó. Selecionou toda a minha aldeia Eu quero proteger, eu quero fazer uma puta fortaleza Eu dou um Barbar Walls Que são paredes e um Stone ó. Protegi tudo, tudo Pronto Quero ver um monstro entrar agora na, na, na nossa aldeia Tudo protegido Tudo virou madeira Aliás, Tudo virou pedra Outro comando que faz a mesma coisa é o Outline. Ele constrói paredes com teto. Eu acho que aqui... É, tá o suficiente Então aqui, ó. Barra, barra, Outline. Bloco 1, que é pedra. Opa! Aí pronto. Demora um pouquinho que era muito bloco. Tá vendo? O Outline fez as paredes com o teto. O teto que é de pedra. Deixa eu sair. Aí pronto. Tá vendo? Deixa eu ver se eu, se eu, não, se eu não marcar... Aliás, se eu não desmarcar a seleção, o Replace funciona. Replace. Ah, não, replace não, é undo. Caramba, bicho burro, undo. Demora um pouquinho porque é muito bloco. Ó, o undo desfez. Undo de novo. Desfez ali. Undo de novo. Desfez tudo. Ah, detalhe sobre plantação: se você colocar privar a plantação de luz, ela desfaz. Ou seja, a plantação que já era. Outro comando que eu nunca testei na vida eu vou testar agora com vocês, vou ser bem sincero, é o Smurf Vou voltar a aldeia, Smurf Hum, ele alterou, dois mil blocos Ah, aqui, aqui dá para ver o que ele fez, ó ó. Ele meio que abaixou os itens um pouco Estranho, né, cara? Onde isso fez? Ele abaixou Não entendi Como ele pode deixar isso liso, cara? Tá, ele basicamente ele abaixou o, os itens do mundo Estranho, bastante estranho, isso eu vou dizer Quando hello O comando hello diz que ele elimina Na verdade, hollow Elimina itens na seleção Então, hollow ó, Ele eliminou areia Eu vi que, que a areia desceu Ele elimina itens na seleção, eu vi que ele eliminou areia Ele desfaz, será? Ó, desfez Como ele eliminou itens na direção, eu acho que ele deve ter quebrado itens de baixo ali ó. Vamos testar na área menor Aqui Daqui Até aqui, ó Hollow. Hollow. É, eliminou areia apenas, cara. Estranho, né? Tem o então, comando Regen, que regenera a seleção. Regen. Olha, desfez o que eu tinha feito. Deixa eu ver. O Mystery 16 já desfez muita coisa aqui. Basicamente, aqui tinha plantação. Deixa eu ver se o Regen regenera a plantação. Ah, moleque, olha só, regenerou a plantação. Legal. Esse comando pra você, se, se você apagou seu mundo, isso aqui resolve muita coisa, cara. Deixa eu dar um expand pro norte aqui. Expand. Norte. 20. Opa! Perdão, é ao contrário. Norte. 20, norte. Ok. Regen. Ah, moleque, olha, ele regenerou o mundo ao que era antes da. Da zona que a gente fez aqui Bom, bom, comando muito bacana Ah, tem meu baúzinho que tava ali, ó Ele fez que ele desaparecesse, olha o um tanto de picareta no chão Tá, vamos testar o comando Move agora Vou selecionar aqui essa casinha Vamos ver como é que é o argumento do Move Tá, tem que definir se é Sul ou Norte Eu vou mover pro Sul Essa casinha Move, 10 blocos para o Sul Essa casa Ah lá, ó Ela foi 10 blocos para o Sul Legal, cara Funciona para o norte? 10 blocos para o norte. Ah, basicamente a mesma coisa, cara. Os mesmos comandos para mover. Hum, legal, legal, legal, legal. Comando stack: stack empilha uma seleção. Vamos testar aqui: stack. Qual que é o argumento? Norte ou sul? Vou tentar para o norte: norte, stack 10. Para o norte. Caramba, olha que legal. Ele meio que ele duplicou. A seleção pro norte Que doido, cara Ó, matei uns dois aldeões agora Vamos tentar fazer isso com esse aqui, ó Com tudo isso aqui, ó Vou selecionar daqui Até Aqui, ó Vai ficar meio estranho esse negócio, né? Expand É... Vou expandir 10 Para o alto Aí, pronto Agora vou usar o stack 10 Para o sul Caramba, olha só, ele repetiu. Ele copiou igualzinho 10 blocos pro sul. 10 vezes pro sul, cara. Muito louco. Dá pra montar uma cidade assim, velho. Dá pra montar um loteamento um desse jeito. Que doido. Muito bacana, muito bacana mesmo. Tá outro comando que cria linhas cúbicas é o line. Então vamos testar aqui. Vou selecionar aqui um bloquinho só. E vou definir Barra, barra, /line 10. Ó. Hum, 10 é lava, fiz algo errado, fiz algo errado Line é, Cabo Stone que eu conheço E com 10 de distância Opa, eita, foi pertinho ó. O comando Line fez um cubo Como eu defini como 10 Ele ficou meio pequeno, deixa eu fazer um pouquinho maior Vou Fazer com 30 Olha, mil 108 mil blocos, vai demorar um pouquinho pra processar Aí, ó 108 mil blocos em cubo, cara Ó, e é maciço Maciço, cara Você vai te quebrando a vida inteira aqui, não vai acabar 108 mil blocos Vai dar um trabalho pra quebrar É tipo um igluzão gigante Vamos desfazer Desfaz de novo Desfeito Ah, comando liner Bacana Tá, outro comando que eu nunca testei na vida Foi o floreste Basicamente ele faz uma floresta Então, barra, barra Floresta Ó Plantou umas arvorezinhas, ó Ó Ó, ele planta árvores, cara Esse comando Legal, por isso que não deu certo na areia. Muito bacana. Ó, pra quem quiser fazer uma plantação rápida aí, ó, não dá mais. <risos> Deixa eu tentar aqui, ó, mais uma vez. Aqui não tem nada de árvore. Barra, barra. Seleciona, né? Barra, barra. Forest. Aí, ó, plantou umas árvorezinhas Plantou du... cinco árvores. Mas, plantou mais três. Cinco. Duas. Muito legal, muito bacana. <risos> Muito bem, tô aqui editando e acabei de perceber que o vídeo ficou muito, muito, muito longo, cara Afinal são todos os comandos do de edit Então vou fazer o seguinte, vou dividir ele em duas partes Quem sabe até três, porque é muita coisa, cara Então é isso, fiquemos por aqui Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E eu volto amanhã com o restante do tutorial Beleza, eu sou o Dinho e até a próxima Tchau